Agora você já sabe que todas as teorias conspiracionistas que você alimenta na sua mente são fragmentos do destino de um mundo comandado pelas elites. Isso inclui os fenômenos mais rejeitados pela ciência atual, como terras além da Antártida, OVNIS e OSNIS, energia livre, gigantes e todo tipo de tecnologia fantástica de civilizações antiguíssimas que escondem de você. Para finalizar, é interessante que você saiba que tudo o que você utiliza e acha que são incríveis avanços é a versão mais porca do que estritamente necessário para um governo mundial. Posso fazer um vídeo apenas sobre isso, mas observe o que você usa no seu dia a dia e vai perceber que, sem essa energia de postes e fios chamada elétrica, a população da maioria das cidades morreria nos primeiros dias. Finalmente, se você é espiritual, continue sendo, pois a entidade que você chama de Deus fez o homem do mesmo tamanho dos anjos, 60 metros, e tinha um sangue dourado, o que entre 50 a 60 pessoas no mundo conservaram de alguma forma milagrosa.